A vida é foda, Nico. A, é a vida é foda. Às vezes ela vem e rega seu jardim. Mas muitas vezes suas flores vão murchar. Mas aí cabe a você. Cabe a você plantar e colher. Tudo de bom, irmão. Tudo de bom. Tudo de bom meu parceiro Aqui eu trago a verdade Pra aqueles que são verdadeiros Eu te dou o meu sorriso e minha humildade Minha inspiração, minha capacidade Deixe seu ego de lado, trabalhe sempre com a verdade Conviva com seus aliados, pense e reflita sobre seu vocabulário E não mostre o seu sorriso para seus adversários Consistente e consciente, eu, eu sigo aqui fazendo os versos diferentes Eu não cumprimento mais gente que finge na minha frente Quando vira as costas, paga sempre de na gente Eu já tô cansado dos que se dizem aliados E sossegado com meus irmãos lado a lado É tipo dragão alado, protetor da fortaleza minha mina não é uma globeleza, mas pra mim tá firmeza. Eu não quero só carne na mesa. Seria idiotice sua achar que mulher feita de beleza é mó destreza. Chega a me dá até uma tristeza. Ver os moleques largados na rua, vivendo de incerteza. E é isso que vocês querem para os seus filhos. Com educação precária, mano, e vivendo com riscos. Literam o Bolsa Família e falaram: É só isso. E lhe falaram: É só isso. Huh?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 E eu nem quero Vai passar revolta. revolta, mas olha só a nossa eu volta que a revolta do nada já volta É machismo, homofobia, é desigualdade cultural É bullying, discriminação de forma geral É machismo, individualismo, enquanto isso eles querem eleger um novo partido E o mundo se partindo e egoísmo, retrocesso é palavra certa Pra essa desevolução que tá concreta, pô Sinceramente, nós tá fudido Sinceramente, meu mano, nós tá fudido Nós tá fudido It's food. It's food. I heard my name did you call me did you speak truth when you dark ones when you spill blood did you say that when you promised the most high We won't be changed.